Meu querido irmão, minha querida irmã, eu venho aqui te perguntar, te fazer uma pergunta difícil, uma pergunta que vai doer, mas que é necessário que você responda para si mesmo. Qual é a razão pela qual você serve a Deus? Qual é a razão pela qual você vai aos cultos de que maneira você aprendeu sobre o evangelho qual foi o motivo pelo qual você aceitou a cristo como seu único e suficiente salvador muitos e eu não sei se é o seu caso mas muitos aceitaram a jesus como seu único e suficiente salvador porque ele passou na frente de uma igreja e viu uma placa dizendo pare de sofrer e aí estes quando entram em uma igreja para parar de sofrer, logo ele está decepcionado com Deus... Logo, ele está desejando abandonar o Evangelho, porque isso é uma utopia. Quando ele entra no Evangelho, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele, de fato, começa a frequentar os cultos, quando, de fato, ele começa a se aproximar de Deus, ele começa a perceber que as lutas, ao invés de melhorar, pioraram. Quando ele se aproxima de Deus, ele, ele vê que, ao invés das coisas melhorarem, parece que tudo piorou, não é? assim, quantos que já não chegaram até a minha pessoa e disse olha, depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram, parece que as coisas ficaram mais difíceis, parece que as coisas ficaram mais complicadas, quem sabe alguém entrou na igreja porque viu lá, pare de sofrer e quando ele aceitou Jesus, de repente ele perdeu o emprego, ele entrou na igreja guiado por uma placa, deixe de sofrer agora, mas quando ele chegou e entrou na igreja, de repente ele começa a ter com as provações dentro do seu lar, seu casamento começa a balançar, ele começa a ser caluniado, passar por calúnias, por perseguições, e ele diz assim, meu Deus, mas eu entrei na igreja para parar de sofrer, e agora minha vida parece que piorou, não é assim? Mas meu querido, o evangelho não é nada disso que te, que te apresentaram. E Deus está o tempo todo provando o nosso coração, porque Ele não quer que nós venhamos adorá-lo, servi-lo, para parar de sofrer. Porque muito pelo contrário, quando nós começamos a adorar a Deus, a buscar a Deus, a estar mais próximo de Deus, muitas vezes nós... Passamos por mais provações, porque antes, quando estávamos no mundo, não tínhamos um adversário. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos um opositor. E agora que nós estamos na presença de Deus, nós estamos agora com uma oposição fortíssima que é quem? que é o inimigo de nossas almas, então nós não compreendemos, mas hoje Deus está dizendo para você, fique firme fique firme no teu chamado porque eu te chamei, eu te escolhi, oh aleluia foi eu, eu quem te chamei pelo nome, tu és meu eu escrevi uma história para você, e talvez você aprendeu errado sobre o evangelho mas hoje Deus te colocou nessa live para dizer, ei, eu estou contigo, eu estou te guiando, eu estou te abençoando, e você agora parou sim de sofrer no mundo, com tudo aquilo que o diabo preparava para você, mas hoje você está aqui para sofrer pelo meu nome, você está aqui para sofrer pela minha glória, aleluias, Deus está te chamando para sofrer por amor ao nome dele, nem sempre é fácil servir a Deus, nem sempre é fácil estar com Deus, mas pode ter certeza de uma coisa, que a vida neste mundo é passageira. Que a vida neste mundo acaba em um piscar de olhos, mas a vida na presença de Deus é para toda uma eternidade. A sexta razão pela qual Deus permite que nós venhamos ser provados é porque não é aqui nosso descanso. A Bíblia diz em Miqués, capítulo 2, versículo 10, Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. O que é que nós estamos esperando de Deus para essa vida? Essa é a pergunta que eu te faço. O que é que você espera de Deus para essa vida? Porque muitas vezes nós esperamos... E essa é a razão da sua frustração, e muitas vezes a razão também da minha frustração, é que nós esperamos que um descanso para esta vida. Só que a Bíblia está dizendo aqui que não é aqui o nosso descanso. Então quando nós entendemos que Deus não nos chamou para descansar aqui, porque ninguém descansa, nem o diabo está descansando, nem o diabo tira, tira férias, nós compreendemos que nós estamos neste mundo de passagem e para um propósito de Deus na Terra. Compreenda isso em nome de Jesus? Deus não te chamou para descansar, por causa do que? Por causa da corrupção que destrói grandemente, eu vou ler de novo para você decorar esse versículo levantai-vos e andai porque não será aqui o vosso descanso por causa de que? da corrupção que destrói, que destrói grandemente, mas eu quero animar o seu coração e dizer que Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Tudo que nós estamos passando aqui, nós estamos em um tempo e um período de passagem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que você está esperando de Deus para essa vida? Essa é a pergunta de Deus para você. O que é que você está esperando de Cristo? Porque o verdadeiro evangelho o evangelho realmente que salva que cura e que liberta e aquele que vier pregar uma palavra preocupado com a sua salvação e não com o seu dinheiro e não com a sua presença sentada a um banco da igreja, aquele que realmente estiver preocupado com a sua salvação ele vai dizer para você não espere tanta coisa para esta vida mas espere sim Fazer a vontade de Deus, alegrar o coração de Deus, ganhar almas para Jesus. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos convocou. Ele não nos convocou para descansar, para esperar uma paz, porque nós vivemos o que Nós vivemos sobre o pecado de Adão e Eva. No dia que Adão e Eva pecou, a partir dali, nós lamentavelmente assumimos grande luta, grande provação mas Deus está dizendo levantáveis vos e andar porque não é aqui o seu descanso aqui talvez eu esteja falando com alguém neste momento que está pensando em desistir que está pensando em parar no meio do caminho. Você, quem sabe, está pensando em deitar a uma cama e não se levantar mais por muito tempo. Quem sabe um espírito de depressão, relaia, sorri, me cala a está tomando conta da vida. Mas Deus está dizendo, levanta e anda, porque não é aqui o seu descanso. Eu te chamei para uma obra, eu te chamei para algo grande na terra, eu te chamei para as nações. Você pode acreditar nisso em nome de Jesus? Deus não te chamou para deitar. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para desistir. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. E Deus ele está dizendo... Você deve se lembrar que em João capítulo 16, verso 33, ele disse o seguinte, através da sua palavra, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos aí onde você está neste momento, eu quero orar com você. Eu quero finalizar essa live com uma oração para que Deus venha entrar aí na sua casa agora. Para que Deus venha entrar aí onde você está. E que Deus venha repreender esse espírito de desânimo. Esse espírito de questionamento que está, quem sabe, talvez te fazendo pensar em parar, em desistir em sair, quem sabe, da igreja, em abandonar o sistema religioso, como dizem por aí, enquanto na verdade eles estão na verdade abandonando, é a Cristo mesmo. Não, Deus não te chamou para isso, não. Aleluia! Fecha os seus olhos aí onde você está, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu venho clamar agora por estas vidas que estão online agora. Deus foi o Senhor quem os colocou neste momento, ó Pai. Para ouvir esta mensagem do Evangelho, eu venho clamar em nome de Jesus. Toca esta mulher agora. Toca este homem agora. Senhor, eu não sei o que cada um aqui que me ouve tem passado, Senhor. Quantas provações, quantas lutas. Quem sabe talvez passaram por percas, Deus. Pessoas que perderam muita coisa. Está agora hoje questionando a Ti. Entrou agora neste vídeo perguntando, Senhor, eu estou aqui atrás de resposta. Porque eu não aguento mais tanta provação, tanta luta, tanto desespero. Provações que não acabam. Mas Deus, eu venho clamar agora por essas vidas. Comece a tocar aonde este homem está está, onde esta mulher está, onde esta família está, comece a tocar, ó Pai, comece a alegrar esta alma, comece a alegrar esta vida agora, oh espírito de depressão, eu te repreendo agora em nome de Jesus, sai desta mulher, sai deste homem, espírito de enfermidade, sai agora, Deus mostra a tua glória através desta palavra, cura alguém que está, está me ouvindo? Que esta dor venha sair agora e que esta pessoa venha testemunhar. Deus, que amanhã, Senhor, aleluias Oh, Senhor, segunda-feira. Oh, Pai, o telefone venha tocar e uma porta de emprego venha se abrir. Deus, eu creio plenamente no Teu milagre. Toca agora esta vida, toca agora em nome de Jesus, cheira a Muda esta história, vira este cativeiro, mostra a tua glória. Mas Deus, se não é o momento ainda desta prova acabar, ao menos dá um renovo neste momento. Renova esta vida, enxuga estas lágrimas, renova, Senhor, as suas promessas. Renderé, e cai. Deus, eu vejo o Senhor a sua glória, eu vejo o teu toque, ó Deus Oh Pai, eu acredito no teu renovo, na tua força, Pai que tu neste momento está renovando está trazendo as forças novamente como a águia assim como o Senhor renova a águia, ó oh, Pai Oh Pai, renova também estas vidas que aqui me ouvem, ó Deus glória e honra do teu santo e bendito nome Aleluia. Aleluia! Obrigado por ficar até esse momento. Eu peço a você, compartilhe esta live, compartilhe este canal. Muitas vezes sentimos dificuldades de ver o crescimento dos canais e outros amigos nossos que também trabalham com conteúdo cristão, percebe que o alcance é reduzido grandemente. Canais cristãos têm o seu alcance reduzido de de uma forma uh, espetaculosa, então nós pedimos a vocês que compartilhem, que curtam, que sigam o nosso canal, que comentem nos vídeos para aumentar o engajamento e o algoritmo do YouTube uh, venha ser forçado a indicar os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui até esse momento e pode ter certeza que essa noite foi uma noite de vitória para a sua vida em nome de de Jesus. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.